Nosso primeiro vídeo foi registrado pelo investigador paranormal Rafael Firpa dentro de uma prisão abandonada. Na verdade, dentro de uma delegacia abandonada. Neste caso, parece que os fantasmas nem esperaram os caras terminarem ao menos a introdução do vídeo. lá, mano. Cara, a porta fechou. Nós nem começou o vídeo. Não tem ninguém aqui, galera. A caiu no Sim, certamente há um poltergeist muito irritado ali dentro. Em um determinado momento eles decidem entrar dentro de uma cela para fins de investigação. Foi nesta hora que algo surpreendente aconteceu. Alguma coisa bateu as grades como se quisessem trancá-los lá dentro. Mais adiante, novamente, alguma coisa bate um outro portão pesado com muita força. Alguns minutos mais tarde, eles descobriram que realmente não estavam sozinhos no local. Um ser de capa preta cruzou a cena logo atrás. Como vocês puderam ver, são eventos inexplicáveis. De fato não há nenhuma linha amarrada naquela porta. O vídeo que se segue mostra uma abordagem policial de rotina realizada na Rússia. Repare que o policial segue os protocolos com a câmera monitorando a abordagem. Tudo estava indo conforme o esperado até ele notar a presença de algo estranho no chão. Bom, parece um animal, mas não é um animal normal. De forma repentina, a criatura pula em cima do policial como uma sanguessuga gigante possuída pelo diabo e crava seus dentes em sua vítima. A situação estava tão séria que o policial sacou o revólver e o final todos já sabem, mas não revelaremos para não infringir as diretrizes do YouTube. Mas na sua opinião, o que seria este animal? Repare que o motorista ficou tão assustado que abandonou o carro e correu para bem longe, em vez de ajudar o policial. O vídeo a seguir foi gravado por circuito de vigilância do estádio do Mangueirão, no Rio de Janeiro. Nas imagens, vemos um motoqueiro passando e logo adiante algo sobrenatural irá se materializar na passagem. Sim, parece alguma pessoa que, ao que tudo indica, surgiu do nada, indo atrás do motoqueiro. Não é possível distinguir se é mulher ou homem. Mas dá para ver uma certa opacidade na figura, o que é característico de fantasmas. Bom, a verdade acerca do que vemos ainda é um mistério mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Nas imagens, vimos um homem aparentemente preocupado com os seus barcos em meio a uma ressaca. O que mais assusta é a forma que o homem se aproxima do mar, ainda mais sendo aparentemente experiente. Agora a onda se aproxima e pega os primeiros barcos, e mais um louco resolve se aproximar justamente nesta hora. De repente as águas começaram a retroceder, mas está retrocedendo demais. E quem entende de mar sabe que isso é um mau sinal. E você? Daria vida pelo seu próprio bar? Imagens aterradoras de uma aranha gigante ganhou as redes sociais nesses últimos dias. A criatura aparenta medir o tamanho de duas vezes a palma da mão de um homem. A criatura foi encontrada em um apartamento do 8 andar do bairro Brutis, região oeste do Belo Horizonte. Eu uma coisa super gravada e dá uma olhada ali então. Entra Aí quando eu vi <risos> aquele monstro pendurado na parede, no espelho. Por mais porradas que a gente desse, batesse nela, mais veneno que, que jogasse, ela tava ali. O ser abusou a desconfiança dos mais céticos nas redes sociais. a quem garanta que o clique é uma montagem. A autora do vídeo disse quem dera que fosse montagem. Mas a gente fica uh, olhando o tempo todo para o teto, depois do tecido, para o alto, para baixo. É, se alguma coisa encosta, você já, já olha Baixa, assim. Camarão. É uma então a gente tem um, um pouco mais de, de graça e de beleza para tratar. né? Na hora realmente foi, foi bem assustador. Ela ainda compartilhou outras imagens do animal já mobilizado. O nosso próximo vídeo foi compartilhado nas redes sociais pelo youtuber Winderson Nunes, que garantiu ter filmado um objeto não identificado nos céus. Ele ficou apavorado, pois trabalhava com drones e nunca viu algo semelhante. Caralho! Galera, eu tava pensando em OVNI agora, eu juro por Deus como eu tava pensando em OVNI agora E aí do nada aparece essa luz aqui, ó Ó, parou, tá vendo como não é um avião? Tá vendo como não é um avião? Tá indo pra outra direção, tava parada. ó Caralho, meu irmão Meu Deus do céu mano. Foi muito doido, foi muito doido, eu tava ali, ó eu juro por Deus, eu juro por Deus Que essa luz Estava bem ali no meio Aí ela veio pra trás dessa árvore Passou né Aí depois tipo, sumiu e pra mim que era um avião né? Olha lá de novo Olha lá de novo Olha lá Olha lá de novo, é a mesma luz Olha lá, tá parado ó. Parado, parado ó. Tá parado ó. Piscou, piscou Deus do céu! Caralho! Caralho! Essa luz estava ali, ó. Aí foi -se embora, eu pensei que era um avião. Aí depois a, pessoa, a mesma luz voltou. Veio aqui, ficou parada. Não aqui perto de mim, lá longe, né? Ficou parado, parado. Aí depois saiu andando pra ali fora que eu comecei a filmar. E agora eu fico igual aqueles caras, por que, que a imagem nunca é boa quando aparece um OVNI, se for, né? Bom, se são os alienígenas não sabemos, mas como é OVNI, pode ser muita coisa. O nosso próximo vídeo foi registrado por circuito de TV de um restaurante na China. Um jovem turista estava no local se distraindo. Do outro lado, havia um senhor que entrou para comprar um refrigerante, mas logo mudou de ideia quando viu uma oportunidade naquela mulher. Então ele se aproximou e pôs a mão bem lá dentro, sim, lá dentro de sua bolsa, e pegou sua carteira e foi-se embora. Desconfiada, ela abriu a bolsa e ali viu que sua carteira havia sido roubada. O que mais assusta é que ali pode haver o seu passaporte, e turista sem passaporte na China pode ser mal interpretado e certamente não terá um final feliz. Infelizmente aquela menina demorou muito para se ligar no que ocorrera e quando percebeu já era tarde.